Que é a Nara Prado do blog naraprado.com.br e hoje eu vim te ensinar como criar um link direto para o seu WhatsApp e personalizar esse link para não ficar aquele link feio, parecendo um vírus. Então se você quer aprender, continue comigo até o fim do vídeo. Então antes de começar, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto aqui, tá? Todos os meus conteúdos são voltados para empreendedoras faz tudo, aquelas que tem que administrar todo o seu negócio sozinho, com marketing, vendas, finanças, contabilidade, ela tem que entender de tudo e o, o meu objetivo aqui é ajudar esse tipo de empreendedora a aumentar seu posicionamento, sua visibilidade e alavancar os seus negócios utilizando o marketing digital e as redes sociais. Então quem já sabe essa técnica e já tem esse link, sabe o quanto é importante ah, o direcionamento das pessoas para o WhatsApp, por quê? Porque é ali que as pessoas quebram as objeções de compras, elas vão tirar as dúvidas com você sobre o produto ou serviço que você tem a oferecer. E até ali mesmo é muito mais alta a possibilidade dela fechar uma compra de um serviço ou produto com você. Até porque você fica muito mais, é, mais perto dessa pessoa utilizando o WhatsApp. O WhatsApp também... É uma ferramenta instantânea de mensagens, então a pessoa sabe que se ela mandar uma mensagem, ela vai ser respondida rapidamente. O que pode ser diferente, por exemplo, no direct, no Instagram, no Facebook, tem muitas pessoas que não respondem prontamente assim como respondem no WhatsApp. Mas eu eu vou deixar uma dica, é importante que você responda todas as redes sociais com muita rapidez, isso vai ser um diferencial para o seu negócio. Para fazer o um link direto para WhatsApp, é muito simples. Esse link aqui de base, eu vou deixar para vocês aqui de modelo no, na descrição. O que, que você vai precisar fazer aqui? Vai ter que substituir todos esses zeros pelo seu número. Perceba que aqui já tem o cinco que é o código do país. Então, caso você não seja do Brasil, precisa trocar esse código, tá? Então, aqui todos os zeros eu vou trocar pelo meu número. Primeiro o código da cidade, o código área, o dígito 9, caso você, a sua cidade, exija o dígito 9, e o número do celular. Simples, né? Já está feito o seu link. Você jogar ele aqui no endereço, na barra de endereço, você já vai entrar em esse número que eu coloquei, mas perceba que esse link ainda tá um pouco feio, né, ele não está um link amigável, se as pessoas podem ficar com medo de clicar nesse link e achar que é vírus, então agora eu vou te ensinar como você vai personalizar e encurtar esse link, Para você personalizar, você vai acessar o bit.ly, eu vou deixar o endereço dele aqui embaixo também. Você vai logar, ele deixa de você logar com a conta do Google, o Facebook ou Twitter. Você vai vir aqui em Create. Aí aqui ele já vai te dar a opção para você customizar. Vamos supor que esse link seja para uma lista VIP. Então, lista VIP. E uma coisa interessante é que se você tentar salvar só como lista VIP, ó, ele já existe. Já existe alguém que utiliza o bit.ly lista VIP. Então, você tem que ter um nome único, um, tá? Uma nomenclatura única. Um. Então, nesse caso, vou colocar a lista VIP Maria. Pronto, ficou. Aí, aqui, você vai e copia você já tem o seu link personalizado. E aí, gostou da dica? Eu espero que você faça bom proveito desse link, saiba utilizar ele nas suas redes sociais, você pode colocar ele no Instagram, divulgar ele em grupos, como uma lista VIP, para as pessoas entrarem para a sua lista e você divulgar conteúdos. Você pode também utilizar no seu blog, para as pessoas entrarem em contato com você. Enfim, tem várias possibilidades. Então, eu espero que você tenha gostado da dica. É uma dica simples, mas que faz toda a diferença. E agora eu já quero te fazer um convite, que é um convite para participar da minha lista VIP do WhatsApp. Lá eu envio conteúdo semanalmente, com dicas gratuitas e dicas super valiosas para você que tem o seu negócio. Então, se você quer participar, eu vou deixar o link aqui. Chegando a certa quantidade de pessoas, eu fecho a lista, tá bom? Até para ter mais tempo para responder a cada um. Então, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Te espero no próximo vídeo. Tchau!